E aí você vai desenvolver o roteiro de perguntas. Esse roteiro de perguntas é fundamental que você siga com perguntas mais abertas do que fechadas. Tipo, você torce para o Flamengo? Sim ou não? Tipo, não, não é uma pergunta interessante. A não ser que tenha um propósito muito grande ali você ter essas estatísticas. Né? Mas esse não é um momento de volume de estatística. É você conhecer profundamente os detalhes de todos esses elementos que eu vou botar aqui, tá? Então, primeiro ponto, né, são perguntas para te ajudar a conhecer melhor as dores, os problemas, as motivações por detrás dessa pessoa, os desejos e os resultados esperados que ela tem ali, né, as expectativas do o que ela quer alcançar, as objeções que estão impedindo ela de alcançar o que ela quer alcançar, os recursos que ela acredita que vai precisar, para chegar onde ela quer chegar, os impactos positivos e negativos futuros, esse é um exercício muito legal de você transportar a pessoa para o futuro, seja a partir do que ela, se ela conquistar o que ela quer conquistar, o que, que isso vai impactar positivamente na vida dela, ou se ela não fizer isso, o que, que vai ter de impacto negativo, você antecipar dores futuras é uma forma muito forte de gerar essa urgência, para a pessoa se movimentar ali e seguir em frente com você. O nível de comprometimento dela com a própria transformação, porque se você pergunta, com você está comprometido em, em, em seguir em frente, fazendo, criando o seu negócio online ou com a sua transição de carreira, se a pessoa falar, ah, dois, a chance dela seguir em frente contigo é muito baixa, então você tem que entender por quê. Então é um momento para você realmente explorar tá, esse universo.